Aliás, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Ih. Sou novo nas strings, mas rio pra caralho. Que bom, mano. Essa é a intenção, todo mundo se divertir, gastar onda. Vou dar um k -k -k -k -k -k no chat é um KKW. Vamos de quê? Caim, Juqueira? Eu gosto de cair mano, mas tô pro de apertar uns botãozinhos a mais, tá ligado? Acho que de Riven Vocês querem cartos ou vocês querem Riven Eu vou de cartos, velho. Eu só... O único motivo de eu não pegar cartos foi a Seraphine. Porque eu quero, eu quero pegar cartos num jogo em que quando eu der R ninguém possa fazer nada. A não ser mamar. Não tenha shield, não tenha zone, não tenha nada. Aqui, ó, esse filha da puta tem laranja, esse aqui tem W, zones. Esse aqui vai fazer zone, esse aqui é uma Seraphine. <risos> Ai, ei, juqueira, um dia desses vamos de do tipo sobrevivência é desta de forma ou brabo ou qualquer coisa, a maneira de assistir KKKK 999 Tô fudido, chat. Tô fudido, chat. Comecei sem lixo, mano. Puta que o pariu. Agora fudeu. Esse jogo fudeu. Pera, tu tem Ignat, tu foi solado, meu cria. É, esse EP é bom demais, chat. GP é bom demais. Boa noite, Juqueira. Ah, o cara foi no, no Aronga de baixo, rapaziada. Então tem Aronga de cima. Ah, ele tá atravessando lá pra pegar a filha da... Ele só atravessou e... Eu tô...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 Tô tirando o dado dele cedo, rapaziada Parei de Blanc só finalizar depois que ele fechar, tá ligado? É mineiro? Chupa, vai! Chupa, seu Chupa! Eu queria que ele chupasse, eu tinha dois Interrupt ali, pô, isso. De... Cara, qual é a chance do Fiddle vir pra cá direto? Não tem ward, não tem por que ele vir, porque não tem campo O único motivo seria ele me matar aqui, velho Mas não tem como ele saber porque não tenho ward, então... Bomber, bomber a partir do momento que o Aron fica amarelo, quanto tempo vai nascer? Alguém sabe? 15? Quem é, amigo? Então vai nesse agora. Ah, nascer agora. É 15. É 15, é 15, é 15, é 15. Body chat. Tem que dar uma farmadinha ali, rapaziada. Vou tirar essa porra daqui, ó. Tirar a visão dos caras e pegar um pouquinho também, né? Sempre é bueno. Não tem nada aqui. Passar pelo mid. Quando a gente pega uma XPzinha legal, vou tomar uma mamada do Vlad, vou nada. O não é que está pra mais aqui enquanto eles estão, mano. Ele vai segurar a wave, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, olha lá, ao mesmo tempo a gente farma, né? mano. Tem preço, né? GP tá dando B, chat. Ah. Eita porra, GP tá dando meu Deus, não! Que Guilt... Ah! Eles não tem visão, chat. Fora. Acho que eu perdi meu blue, provavelmente No mínimo, eu acho que se o cara fosse bom, o blue era onda No mínimo, vamos ver Cara, o que que eu to assistindo? O que que eu to assistindo? Eu quero estar aqui para um drag. Olha esse blood me jogando. Esse blood me, de me lado, jogando. Meu deus, o que que, tá, que eu to vendo? vendo? O que que eu to vendo? O que que eu to O que que o inimigo ta tá fazendo? meu deus, please, isso aqui é quadra, quadra, quadra, quadra, quadra, quadra, Ai, é outro jogo que vagabundo tem exauste, cara, que espelho de filha da p***, Flick. como que o cara tem exauste depois de tanta putaria que eu vi, foram dois minutos de luta e o filho da p*** tinha exauste. Eu quero que o trash fique dando nome, mano, porque o punk é um tempo de pressão e ele não conseguiu fazer nada. Eu tenho que dar moral pra ele, porque se eu dar moral pra ele, a gente ganha outro jungler, tá ligado? É uma brisa que eu pensei no trash, velho. Liberei o trashão a gente tem outro jungler agora no mapa. Ah, tirei o primeiro barril dele, ele o segundo. Ih, aí fica fácil demais, aí né? fica fácil demais, fala tudo. É, é isso aí. Show de bola? Dá um mech no jogo, hein? Vou escutar esse jogo também, mano. Acho só pelo CDR. Muita tá vida. Arauto, próximo XSK é dele? Aparentemente. O GP tá com 1 de todo mundo subindo topside. O GP vai ficar muito... bastante HP até a gente chegar lá, acredito eu, da Serafina e o W dele. Mas a gente consegue fazer coisa, mano. Eu tenho 50% na cidade. É bastante, é bastante mesmo. Vou pegar uma Serafina aqui no caminho, rapaziada. Tem uma Serafina aqui, Treshão 5K tá morta. Treshão 5K tá morta. Mil anos. Eu quero isso aqui, Trechão. O que é que eu faço esse aqui? Força mesmo, morreu, cara. Oh, uma taisa. <risos> bem, Deixa eu uma isso. Tudo bem, Vou clicar aqui rapidão, rapaziada. Vocês gastam tudo aí rapidinho. E agora eu entro no jogo quando você não tem nada, pode ser. Oh, levei de um Fiddle aqui sem querer. Colou, mas eu vou ganhar a vida mais organizada aqui. Já mata o maluco, quero que eu mais vidinha pro pai. Vou dar de... Visão um pudim, o Jin não consegue fazer nada, a caixa também não tem nada, estunei, alto ataque auto ataque negócio, que é uma morreu oh, tá Já flechou e deu rio, rapaziada, é foda Ô, oh, que isso aqui eu tô vendo, chat Que isso aqui eu tô vendo, que isso aqui eu tô vendo Oh, Brinca com ele, Leblanc <risos> ah, Leblanczinha, não, não foi assim que eu imaginei você brincar com ele, mas... Tudo bem, eu acho. Será que tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem não, mano. Eu vou ter que cobrar. Mas como é que cobra esse cara sem flechar? Eu não quero flechar nele, chat. Eu não vou flechar nele, cara. Eu perdi o dragão por causa disso. Ah, problemático, problemático. É um. É dois. E é três. Esse cara é bom de ver, mano. Não gostei do meu flash. Não esperava as zonas do Vlad, devia ter visto. Tentei tocar meu flash para matar os dois e a gente vai fazer free baron. Esse era o plano. Mas como a gente matou um e o outro ficou todo fodido, basicamente inútil, a gente consegue pegar umas coisinhas com isso, chat. Tipo. Ah. Oh. What? É, mas o IPzinho. Eu já sabia que ele ia flechar. Pra ele tá querendo x comigo é porque ele tem flash. Querendo que eu fui pra trás, mano. Sempre é bom, mano, pra correto. É todo jogo de Jungle Diff, cara. É todo jogo de Jungle Diff. Só fazendo o básico. Quatro levels na frente. E os caras tinham três dragões, mano. Os caras tinham três dragões e deixaram nem me levar. E o que é com o combo da Riven? Que, que, que, que, que, que, que. R 2 eq e 2 auto dois kiki que que que que que que que que que que que que que que 2 que que que que que que rrw 2, eq Auto ataque 2, Q, -Q. Q, -Q, -Q, -Q, -Q, -Q, -Q.